E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor José Erlan e estou lançando aqui, tá? disponibilizando para vocês o mini curso de potenciação e radiciação. Aí muita gente vai se perguntar, ó, um curso para potenciação e radiciação? Não, pessoal, eu tô falando de mini curso. É uma coisa rápida, mas com muitos detalhes, tá? Eu já gravei, já tô, iniciei a gravação, já estou disponibilizando algumas aulas para vocês. É, mas esse assunto ele ainda é extenso. Essa, esse mini curso, ele vai trazer muitas informações para vocês. Na potenciação a gente vai trabalhar com ordem de grandeza, notação científica, todas as propriedades da potenciação. Ou seja, eu vou mostrar para vocês. É, todas as informações importantes que vocês precisam é, levar né, na bagagem e nas ferramentas matemáticas é, sobre os assuntos que eu tô trabalhando aqui com vocês na radiciação e na potenciação, tá bom? Então, é, na radiciação, por exemplo, a gente vai trabalhar com racionalização eu vou mostrar pra vocês, pessoal, o triângulo de Pascal tá? onde a gente, eu até já gravei, já disponibilizei essa aula aí pra vocês mas, é, além de tudo isso, eu também estou criando um PDF com muitos exercícios e onde vai estar tá esse PDF? Lá no nosso canal no Telegram, tá bom? Eu vou disponibilizar o link aqui na descrição do vídeo e espero vocês por lá, espero que vocês gostem desse mini curso e espero vocês é, curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal, tá bom? Deixa aqui meu muito obrigado e a gente se vê durante as nossas aulas, até mais!